Olá, chamo-me Francisca e nesta videoaula vamos falar sobre a história do apóstolo Tiago, o maior, como começou a peregrinação e os diferentes caminhos para chegar a Santiago de Compostela. Estás a ser convidado a participar nesta viagem. Vamos lá conhecer. Tiago é citado como um dos três primeiros apóstolos que seguiu de perto os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo este o primeiro a dar a vida pela fé. Há quem afirma que que após a morte e a ressurreição de Cristo, Tiago terá ido para a Península Hispânica, com o propósito de anunciar o evangelho aos povos dessas terras ocidentais. Mais tarde, teria voltado à Palestina, continuando a pregar a Boa Nova de Cristo, mas aí foi perseguido e acusado injustamente por causar rebelião entre o povo, sendo condenado ao flagelo e à decapitação durante as festas pascais, por volta do ano 42 d.C. Anos depois, São Tiago foi declarado padroeiro da Península Ibérica. No século VIII, quando os muçulmanos tomaram o poder sobre a Palestina, um grupo de cristãos levaram os restos mortais de São Tiago para a cidade espanhola de Iria, que mais tarde passou a ser conhecida como Santiago de Compostela. A cidade recebeu este nome devido ao facto de o Bispo Teodomiro ter visto uma grande estrela a iluminar um campo onde foi encontrado o túmulo do Apóstolo, ou seja, Campo da Estrela. No século IX, o rei das Astúrias, D. Afonso II, mandou construir uma igreja e um mosteiro dedicados a Santiago, sendo ele o primeiro peregrino a visitar e a venerar o local, onde estão depositadas as relíquias do Apóstolo. Em pouco tempo, o santuário tornou-se um importante polo de peregrinação dos cristãos de toda a Europa. Os peregrinos, provenientes de Portugal, foram responsáveis por traçar o caminho português. Os que vinham de outros pontos da Europa também criaram outros caminhos. No entanto, o caminho real, ou francês, ficou conhecido como o principal deles, contendo aproximadamente 800 km. A cidade de Santiago de Compostela foi declarada Património da Humanidade pela Unesco em 1985. Porém, o Caminho de Santiago já tinha sido nomeado Conjunto Histórico-Artístico, em 1962, e reconhecido pelo Conselho da Europa como o primeiro itinerário cultural europeu, em 1987, por ser repleto de marcos arquitetónicos. Hoje, os caminhos contam com uma boa infraestrutura de serviços, como por exemplo albergues e restaurantes, para dar suporte aos peregrinos. Para muitas pessoas que fazem o caminho, o objetivo é chegar à Catedral. No entanto, a solidariedade com os outros, a simplicidade dos albergues, a contemplação da natureza e, acima de tudo, a transformação interior, são o real sentido da peregrinação. Mas, sabes o que é ser peregrino? Fazer uma peregrinação é sempre o tomarmos noção das nossas limitações, mas também de todo o nosso potencial é a reconhecermos a nossa condição delimitada e também é procurar algo maior. Para quem a é cristão, já é este procurar Deus. Para quem não é, muitas vezes é procurar um sentido para a vida, muitas vezes é procurar respostas. O caminho a Santiago, por ser um caminho já centenário, é um caminho que atrai muita gente. A programação pode ser feita individual, em pequenos grupos e em certas fases da vida pode ser bastante aconselhável. Pode ser a hipótese da pessoa se encontrar assim si própria, de estar mais consigo. Aquilo que o CUFC pretende e propõe ao propor uma peregrinação em grupo é propor um caminho para universitários em que ao longo do caminho, em diversos pormenores, que a equipa que prepara a peregrinação, mais do que fazer a peregrinação, faz um caminho de serviço e faz um caminho descentrado de si, mas a pensar no outro, é um caminho que se vai passando nas dificuldades e também nos momentos bons que vamos criando, que se vai passando a noção desta Igreja que apesar de também ter as limitações que todos nós temos, que é mãe e que nos acolhe. E deste Deus que está próximo. É esta a grande intenção da palinação de grupo, porque sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Por ser uma peregrinação totalmente aberta, não há inscrições, reservas ou prazos definidos. Mas é importante ter a credencial de peregrino. Para quem desejar, usar os albergos. Não precisas de guias turísticos nem metas pré-determinadas para ser um peregrino. Basta seguir as setas amarelas. O caminho está lá, mas sabes como te preparar para a peregrinação? Até à próxima!